No caso do Collor, o colo era acusado de cometer as piores, os piores atos de improbidade. Ele próprio, presidente, ele estava recebendo dinheiro da propina, ele estava recebendo depósitos na sua conta bancária de dinheiro ilícito. As contas pessoais dele eram pagas pelos empreiteiros, de modo que... Era ele mesmo que tinha cometido todos esses atos. Diferentemente da Dilma, da presidenta Dilma, em que se diz que o governo dela fez decretos, que ela assinou o um decreto, que ela fez aquilo que se chamou pedalada, que não é poisíssima nenhuma, é uma mera irregularidade administrativa, de modo que a diferença é muito grande. A Dilma é uma presidenta da República honesta. O Collor ficou provado que era o um presidente da República desonesto. A reação contra esse golpe branco, que não é um golpe pela força das armas, é porque por trás desse golpe branco está toda uma concepção política neoliberal, é, recessiva, que em vez de prestigiar os interesses do povo, a previdência social, o, o, é, diminuir o desemprego, aumentar os problemas sociais, expandir a educação pública gratuita, finalmente... É, esse projeto é que está sendo combatido por aqueles que querem tirar a presidenta Dilma. Não é tirar a presidenta Dilma e fazer um governo pelo povo, é tirar a presidenta Dilma porque ela é um obstáculo a essas políticas que são impopulares e que, portanto, a presidenta Dilma. Se ela sai, o que, é que vai acontecer? O governo que vai se seguir a ela está preparando toda uma pauta que é contrária aos interesses populares. De modo que defender a presidenta Dilma Significa defender a presidenta, mas significa defender a democracia e significa defender um projeto de governo que pensa no pobre e não, só, e não pensa somente no banco, no, na, no, no sistema financeiro e naqueles que não precisam do, do serviço do Estado. Se fazer um governo que não agrada a todo mundo, o que desagrada a boa parte da população, fosse um motivo para afastar o governador, o prefeito, a presidenta da república, isso seria um, um, um fim de mundo, seria um desastre dentro da nossa organização política. A Constituição diz que eleito o governador, o prefeito e o presidente da república, se for eleito, vontade popular, pelo respeito ao voto, então ele tem que tirar, fazer os quatro anos do seu mandato. Ainda que esse mandato não agrade muito, que não seja aquele que está voltado só para os interesses populares. Mas, como diz que foi eleito, a soberania popular, o voto do povo tem que ser respeitado. E, portanto, falta de popularidade, uma política até equivocada, não justifica um processo de impeachment.